Hoje estou com o Prisma na versão Joy para falar se vale a pena comprar um carro em final de linha de produção. Mesmo com o Prisma tendo saído de linha para dar lugar ao novo Onix Plus, ainda continua sendo uma boa opção de semi-novo e até mesmo 0km, já que a Chevrolet ainda possui estoque excedente de carro 0km, o que nesse último caso ainda é um excelente negócio levando em conta os valores de desconto que você pode conseguir. Vale a pena lembrar que o Prisma atual, nas versões LT e LTZ, deve continuar em produção, mas não mais como o nome Prisma, apenas com o nome Joy. Seria uma versão de entrada, com acabamento um pouco mais simples, para ser uma nova opção a, para a Chevrolet de carro sedã, num preço mais baixo. A própria Chevrolet já utilizou essa artimanha há um tempo atrás, quando chamou o Corsa de Classic, quando lançou o novo Corsa, o Corsa antigo, conhecido como Bolinha, ficou com o nome de Classic, recebendo um acabamento um pouco mais simples, mas mantendo a mesma carroceria da versão antiga, se fazendo assim com uma versão de entrada, e que por coincidência foi a versão mais vendida na época. Mas eu estou aqui com o Prisma Joy, ano 2018, modelo 2019, na carroceria que deverá ser descontinuada, porque essa versão que estou aqui em específico, já possui uma carroceria da versão que está fora de linha. E a LTZ e a LT possuem uma carroceria mais moderna. Por isso, a versão Joy, que é essa que estou, na versão 2020, deve receber a carroceria mais atualizada. Então, essa carroceria em específico deixará de ser produzida. Que mesmo assim, pode ser uma boa opção para quem precisa de economia, espaço e ainda não pode fazer um investimento muito alto no momento. Hoje, em valor promocional, o modelo de Prisma na versão Joy pode sair por 46.990. E a Chevrolet ainda está fazendo com taxa zero. Vale lembrar que esses valores são de outubro de 2019. Mas arrisco a dizer que se você oferecer um valor à vista, consegue ainda barganhar um bom desconto nos concessionários Chevrolet. Pode surgir a pergunta, vale a pena comprar agora considerando que ao sair de linha vai desvalorizar ainda mais? Minha resposta para essa pergunta é, vale a pena, se conseguir um bom desconto no concessionário. Aliás, essa é a vantagem de comprar num carro em fim de linha de produção os descontos. Agora para quem for comprar um veículo semi novo, para um bom negócio, levando em consideração que a desvalorização mais pesada de um carro acontece em seu primeiro ano, considerando que compraria um modelo 2018, então poderia comprar um carro já desvalorizado, e que o mercado ao longo do tempo tem demonstrado que o Prisma e tanto o Prisma quanto o Onix são muito bons de revenda no mercado de usado. Agora vamos para as vantagens do porquê o Prisma Joy pode ser uma boa opção de compra. Primeiramente, ele possui um computador de bordo, mesmo que modesto, mas com algumas opções que já garante alguma comodidade para quem o utiliza. Possui informações como temperatura externa e relógio, até aí nenhuma novidade. Mas também conta com monitoramento da pressão total dos pneus, o que é bem útil e diferenciado para uma versão de entrada. Essa unidade em específico está equipada com rádio aftermarket, mas originalmente esse carro vem apenas com preparação de som. O que chama a atenção é que o acabamento, mesmo usando os mesmos materiais que seus concorrentes no segmento já possuem, ele agrada pelo formato das peças, dando a impressão de parecer um pouco superior do que é de fato. O ar-condicionado é de série, o que é muito bem-vindo. Além disso, possui muitos portas-objetos espalhados por todo o carro, tanto no painel, como nas laterais de portas e na parte central. Possui também câmbio de seis marchas, que auxilia na economia de combustível. Vale a pena ressaltar que o painel embora tenha a mesma aparência no Joy do LT ou do LTZ mas nas versões LT e LTZ possui muito mais requinte e opcionais que na versão Joy pelo fato da versão Joy ser de entrada possui três encostos de cabeça nos bancos traseiros e um bom espaço para as pernas dos ocupantes do banco de trás ainda conta com porta revistas atrás apenas do banco do passageiro atrás do banco do motorista não apenas um inconveniente, o de não ter vidro elétrico nas portas traseiras. Seu porta-malas é o melhor da categoria, com 500 litros, e talvez essa seja o principal fator do seu sucesso de vendas e de boa revenda no mercado de usados. Com base em todas essas características, eu indicaria o Prisma Joy com a boa compra, tanto o semi-novo, quanto os remanescentes 0 quilômetro. Mas a versão LT e LTZ 0 km eu já não acho que compensa. Pela proximidade de valores com um o do novo Onix Plus, Seria melhor investir um pouquinho mais e pegar um novo Onix Plus. Agora se for comprar um LT ou um LTZ semi novo, já é diferente, porque pegaria um carro já desvalorizado e mais completo. Mas nesse caso, indico os modelos fabricados a partir de janeiro de 2018, que é o modelo 2018-2018, por já ter recebido os reforços estruturais que fizeram ele subir a classificação do latim NCAP. E você, o que acha do Prisma Joy? Deixa aí nos comentários. Esqueça de deixar seu like e inscrever no canal para me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos.